Em um lugar cercado de beleza Coberto com passa natureza Um povo alegre e trabalhador São filhos da terra ao interior A simplicidade que lhe doceu. No seu dom, o cara encantado onde um bota o Vai perder Não mundo. Mais um outro Na farmácia, remédio não vai encontrar. Só que cada boba com assim, seu Deus é O que dá certo certo. Corre o viagem, minha aldeia velha nunca joga aqui E se ti de todo o Brasil Cantado onde o toa rolou O um pai um e nunca mais voou Na farmácia remédio não vai encontrar Só que gata boa com seus de mar Com vida servida tem cheiro Os 24 agora é o que chega De noite o salão tem cheiro de mato A luz do luar, o céu estrelado A moçada já pega a noite inteira Pra pagar um pouco lá na cachoeira Teu na campim, corre Minha aldeia velha na beira do de todo o Brasil. Minha aldeia bela, nunca que eu na beira do campim, corre o Minha aldeia bela, nunca mata como mais feliz no meu Brasil. Minha aldeia bela, nunca que eu na beira do campim, corre o viagem. Minha aldeia bela E branca, em sua areia do mar, teu cabelo como fogo, tá querendo me incendiar. Lá na curva, terça-feira, lá eu vou te encontrar, numa nuvem de fumaça, aprender a navegar. Ainda uso duas palavras, o teu jeito de. Minha terra é minha ilha, minha sereia cantando no mar Sou um barco navegando, batalhando pra pescar Nossas vida sobre as ondas, Marina, Marina, Mar Aquele amor da areia do mar oh, oh, oh, oh. O mundo inteiro vai lembrar Daquele oh, oh, oh, oh, oh. amor na da areia do mar Oi Marina, Oi Marina Aquele amor na areia do mar Marina tem a pele branca Feito a areia do mar Teu cabelo com fogo Tá querendo Lá na tua feira lá eu vou te encontrar. Numa nuvem de fumaça, aprender a navegar. Na quarta-feira, que não foi sair, ensaio, também a gente que se importa. Ainda eu escuto umas palavras do teu jeito é de te falar. Minha terra é minha ilha, minha sereia cantando no mar. Sou um barco navegando, batalha o travesseiro nossa vida sob as ondas, Marina, Marina, Marina